Oi, estamos falando da pandemia do coronavírus, vamos falar sobre densidade demográfica e algumas pequenas soluções que começam a surgir. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. Ah, ontem eu fui até o um mercado, eu moro numa cidade pequena, fui até o um mercado e precisava comprar algumas coisas, e o pessoal continua trabalhando no mercado, e tem que ser, né? E aí, qual a estratégia que eles estão adotando? O mercado fechado na entrada, tem ali um horário na parte da manhã e comecinho da tarde, é só para clientes acima de 60 anos. E no intervalo entre uma e outra, está liberado para o público em geral. Mesmo assim, as pessoas entram de maneira ordeira, controlada. Nunca muita gente... No, no mesmo lugar, dentro do mercadinho. Cidade pequena, né? Está criando ali os seus jeitos de, de fazer a coisa. Um outro rapaz tem uma horta, vende os produtos diretamente para o consumidor. Está buscando alternativas para fazer as coisas. Então aproveitando a internet vai fazer uma lista do, dos materiais que ele tem lá, alguma coisa está quase perdendo, ele vai doar, outras ele vai cobrar como cobrava antes. A coisa precisa continuar caminhando. E como é que a gente vai fazer de maneira a, a garantir né, o, o isolamento social necessário nesse momento? Eu combinei com ele, de minha parte vou levar em moeda, ele é um pequeno produtor, não tem a maquininha, não dá para passar cartão, mas vou levar moedas já higienizadas para ele. E ele vai achar algum jeito, vai deixar as coisas em algum lugar, né? eu vou pegar e dar o dinheiro para ele. Né? Experimentações, a gente está tentando sem descuidar da necessidade de manter nesse momento o isolamento. Então a gente viu no vídeo anterior que isolamento nesse momento ele é importante que é para achatar a curva de disseminação da doença, para dar tempo do sistema de saúde se adequar e também para dar tempo da gente aprender um pouco mais sobre isso. E a gente tem aprendido com as experiências de outros países. Então, em alguns lugares não está acontecendo esse isolamento social que a gente está vivenciando aqui, como no Japão. Né? Ou, ou, ou, ou, em outros lugares está acontecendo ainda mais isolado. A gente vai aprendendo sobre isso mas eu queria falar de densidade. Imagina, né, num lugar que está muito concentrada a população, São Paulo, um prédio de apartamentos, né, um bairro mais denso, essa é uma situação muito diferente de uma cidade pequena do interior, como a que eu vivo aqui. No município tem 8 mil habitantes, a cidade tem 3 mil habitantes. Então, a possibilidade... Né, das pessoas se encontrarem, se esbarrarem e tudo mais, ela é pequena em comparação com um adensamento muito grande. Imagina um vagão de trem superlotado, ou um ônibus superlotado nas capitais da, do país, você tem uma situação completamente diferente daquele que mora num, numa chácara, num sítio, ou numa cidade pequena. Eu, além de morar numa cidade pequena, eu moro na zona rural, eu moro numa chácara. Então, o meu vizinho mais próximo está aqui, a 40 metros de, de distância. O vírus não vai voar de lá para cá e, e daqui para lá. Percebe? Então, a densidade populacional é um dos fatores que a gente tem que começar a levar em consideração. Vai ficando, então, sem sentido né, o isolamento total de lugares muito pequenos ou muito afastados. E vai ganhando sentido a gente direcionar as nossas preocupações e os nossos esforços para aqueles lugares que estão mais adensados. A gente está falando aí, por exemplo, de favelas, guetos, né? isso no país e no mundo inteiro, de aglomerações muito grandes, a gente está falando de vagões de, de metrô, de ônibus. É disso que nós estamos falando. Então, lugares com um adensamento muito grande de população é uma estratégia. Lugares com um adensamento menor de população é outra estratégia. Como é que a gente vai resolvendo isso? A gente vai vendo com o tempo. Agora, esse tempo a gente tem que contrabalançar também com a questão econômica. Então, questão econômica e questão de manter a vida, elas não são dissociadas, muito pelo contrário. As duas coisas estão interligadas. A gente precisa da economia continuar... Girando porque precisa comer, precisa transportar, precisa produzir. Se a gente para de uma vez e para de produzir tudo, a gente vai ter consequências muito piores ali na frente. Porque na hora que o bicho começar a pegar, aí não tem como. Né? Qual é a escolha de um pai que está com o um filho passando fome em casa? De milhões que podem ficar desempregados. Isso a gente tem que começar a, a refletir para buscar soluções. Então, olha, outra vez, nesse momento, mais uma, duas semanas de isolamento social, para dar tempo para o sistema se adequar, para a gente ver as outras experiências, e aprender com isso, da gente ir criando soluções no, no espaço micro, né? é importante isso. É importante a gente continuar refletindo sobre essas coisas, observando eh, como é que estão resolvendo. Como a história do, do mercadinho aqui perto de casa. Está né? entrando pouca gente, né? as pessoas estão distantes umas das outras. Né? A coisa vai funcionando. Talvez seja um caminho. Agora não dá para a gente continuar nessa situação durante um tempo muito prolongado. A economia e vida não são dissociadas. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente precisa pensar em alternativas em caminho do meio. É uma pandemia, a gente não estava acostumado com isso, é a primeira vez que acontece na história da humanidade para geral o mundo inteiro, a gente não sabe como, como lidar com essa situação, a gente precisa aprender e precisa aprender rápido, porque comer a gente precisa comer todo dia, Assim como a gente precisa comer todo dia, a gente precisa é, continuar a produzir as coisas, continuar girando a economia, novamente, as coisas não são dissociadas, não existe ou a gente cuida da vida ou a gente cuida da economia, as duas coisas a gente vive numa sociedade muito complexa, as coisas evoluíram muito, a interligação das coisas é mundial hoje, então, defender que a economia pare indefinidamente não rola, porque a gente vai criar problemas ainda maiores. Então, nesse momento, a gente tem aí um momento, uma, duas, três semanas no máximo, para a gente refletir sobre essas coisas todas. E é uma grande oportunidade da gente repensar um monte de coisas. Como é que a gente vai buscar um equilíbrio maior entre essas demandas todas que, que a gente está recebendo nesse momento. Outra vez, é uma pandemia de uma maneira que a gente nunca experimentou antes. E a gente precisa aprender e precisa aprender rápido. E a gente precisa aprender mais rápido do que a disseminação do vírus. E a gente está no momento em que em boa parte do mundo isso tudo já aconteceu. A origem do, do vírus lá na China ela já passou pela fase pior. A gente tem coisas a aprender com isso. As comunidades... Tenho que ensinar, uma comunidade pequena, como uma cidade pequena, ou um bairro rural, tem muito a, a ensinar, porque as pessoas elas são naturalmente boas e se colocam à disposição. E sempre que tem algum problema, uma inundação, alguma coisa assim, um monte de pessoas correm para auxiliar. Isso está dentro da gente. Essa ideia de que é, é, é o egoísmo que gira, isso não, não, não é verdadeiro, e a economia não é baseada no egoísmo. Muito pelo contrário, é geração de, de trabalho e renda que faz as coisas funcionarem. Então, em cidades pequenas ou em pequenas comunidades, a gente tem o apoio da comunidade. Então, é identificar onde é que estão aqueles idosos, e a gente se volta para aquele lugar, para aquela casa, para aquela residência, para aquele prédio, ou para aquela região, do país, onde a quantidade de idosos é maior, porque eles são os mais suscetíveis. Onde é que está o maior adensamento populacional? Nas favelas, cortiços, aonde? A gente volta né, as nossas atenções para esse lugar. E aí a gente vai resolvendo as coisas. Legal? Então, vamos pensar nisso. O que é aí na tua comunidade que está trazendo de, de soluções? As soluções existem e a gente precisa ir descobrindo e compartilhando essas soluções. Tudo bem? Outra vez, essa história de colocar a vida ou a economia como dissociadas, isso não existe e é perigosíssimo a gente querer insistir nesse caminho. Não é assim. A gente precisa achar um meio termo para as coisas continuarem funcionando sem descuidar daquelas populações que estão mais vulneráveis, sem descuidar dessa questão do adensamento populacional que facilita a disseminação do vírus. Vamos juntos encontrar soluções. Nós temos aí uma, duas, três semanas para criar essas soluções e construir um mundo novo. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.